Fala galera, eu sou o Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal, nosso episódio do violão a sanfona, episódio número 5, é onde eu conto um pouco da minha trajetória, começando a tocar esse instrumento, pouco mais de dois meses, estudando, fazendo os exercícios, tentando aplicar as coisas que eu faço já no violão, aplicar aqui nesse instrumento a sanfona. Hoje eu vou abordar um tema que é sobre a baixaria, essa parte aqui, ó, a parte dos baixos da sanfona, o grave. <música> que é o um pesadelo para muita gente né todo mundo que pensa em tocar sanfona já pensa nesse monte de botão que tá aqui esse monte de coisa e eu também quando eu pensei na possibilidade de tocar esse instrumento também tive essa preocupação como é que é posicionamento das notas o que, que tem que fazer aqui nessa parte o baixo ele tem a nota aqui ó aqui a primeira fileira assim e a segunda na segunda você tem a fundamental ou tônica você sabe o que é a fundamental ou tônica de um acorde Se não souber comenta aí no vídeo aí então você tem aqui a nota e aí você tem aqui ó uma fileira assim subindo subindo para cá ó pode ver que ela sobe ó Vou pegar essa de cima essa fileira assim todos eles têm a sua fileira assim, ó. aí você pega essa fileira, você tem aqui ó você tem uma tônica aqui, você vai ter essa fileira, na frente dela você vai ter a terça do acorde como é que eu sei qual é a terça primeiro eu vou localizar qual é a nota que eu tô segurando aqui e vou contar nesse caso eu tô segurando a nota dó então vou contar dó ré mi então a terça de dó é o mi, eu vou ter a nota mi aqui na frente então na frente eu tenho a terça e vindo aqui seguindo essa fileira eu tenho o acorde já formado como a gente montou o acorde aqui no teclado a tríade ou a tétrade eu tenho aqui também o acorde já formado logo atrás da tônica eu tenho um acorde maior nesse caso aqui o dó maior eu tô segurando a tônica dó então eu tenho um acorde de dó maior logo atrás dele subindo eu tenho dó menor e se eu andar mais uma aqui para trás dó 7 sétima menor nesse caso aqui tá como essa daqui é 80 abaixo, não é 120, eu não tenho o diminuto, que o certo seria maior, menor, com sétima, sétima menor e diminuto. Então recapitulando, ó, na frente eu tenho a terça a tônica, aí vem os acordes já montados, maior, menor, com sétima, e se for de 120 baixos vai ter mais um botão que é diminuir. E para cima e para baixo, como é que funciona? Vamos lá. Eu tenho a tônica que é o dó que eu tô segurando. Para baixo, eu vou ter as quartas. Então, se eu tô segurando o dó, dó, ré, mi, fá. Embaixo desse botão dó, eu tenho fá. E tem a mesma sequência. Na frente terça do fá, como é que eu sei quem é a terça? Fá, sol, lá. Então, tem um lá aqui na frente do fá. E seguindo aqui para trás, eu tenho Fá maior, Fá menor, Fá com sétima. E se fosse essa fona 120 baixo, teria Fá diminuto. E para cima, como é que é? Para cima eu tenho a quinta do acorde. Se eu estou tocando a tônica de Dó, eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Aqui eu tenho Dó, embaixo eu tenho Fá, em cima eu tenho Sol. E a mesma coisa, na tá frente do Sol, nessa fileira do Sol aqui, ó, eu tenho a terça dele, que é o Si, Sol, Lá, Si, e tem os acordes, maior, menor, com sétima, e se fosse 120 baixo, teria o diminuto também. E aí eu tenho aqui também, ó, que eu descobri, me ajudou bastante, esse aplicativozinho aqui, ó, chamado acordeão Piano, Aqui nessa parte do da baixaria tem todo esse esquema. Deixa eu ver se dá para ver. Aqui tem as notas do baixo e aparece aqui é, anotadinho. Ó. Aqui tem o dó, tem o mi, a parte toda das notas aqui ó, já, já anotado. Então, se você tem alguma dúvida ou se você quer dar uma olhada, se você pensa em começar a tocar, você pode olhar por aqui. Dá uma estudada nisso aqui, ó. Que vai te clarear muito você olhar e saber quais são as notas e onde elas estão. Você localiza aqui o Dó, sempre vem marcadinho aqui o Dó, tem uma marcaçãozinha. Você passar o dedo que você vai sentir. E aí você consegue saber onde tá o Fá, o Sol, o Lá, se Si, o Mi, o Ré, entendeu? Você pode seguir esse mapa aqui, ó. dos os métodos de sanfona também, a maioria tem um desenho do baixo com as notas. Certinho lá. Então, o nosso episódio de hoje é esse. Só uma explicação, mesmo assim, para quem quiser saber. E é um processo que todo mundo passa, né? De olhar esse monte de botão aqui e não entender e ficar preocupado, saber se consegue aprender e acha muito difícil. Mas é isso aí. O vídeo de hoje: se você gostou, curte aí, comenta, compartilha. Vamos para o próximo episódio. Valeu!